Nós estamos agora numa localidade aqui. Vamos passar um dia juntos. Madalena está dando uma limpadinha ali com uma vassoura novinha. Foi acabar de, de sair do supermercado. De mar, vassoura de mato? Ó, vassoura de mato. Mais cerra que a própria secura. E a. Ó a, a poeira, olha a tá aqui, poeira. A gente está aqui acendendo fogo. Já saindo é um fogo. fogo. Para nós, para nós, fazer o peixe. Fazer uma comidinha. Olha é lá a janela. Olha pessoal, vou acender foguinho aqui, ó. Eu sou o mestre, do acender o fogo. Madalena tá lá limpando. Mantendo o lugar arejado. Ó, oh, eu tô acendendo fogo com pinha. Vai é, facinha, a pinha ó. pega um fogo rapidinho. Que Beleza. Aqui, Muitos não, não é sabem, é né? Fogo. Pode ser também. Mas hoje eu não fui boba, não. Eu trouxe uma pinha boa. É. Eu trouxe até um, um pratiquinho pra nós queimar. Olha, você o fogo. Hum, Vamos trançar o um pau que já vai pegando. aí ah, eu não tô vendo muita lenha aqui não, foi bom trazer a lenha, viu? Mas ele consegue alguma coisa no meio do mato. É. Eu tô chateando um... Queimou. Letra. Aí não apaga fácil. Tá bom fazer uns um churrasquinha, hein? Então... E uhum. o lugar aqui é simplesmente lindo mesmo, realmente, do jeito que a gente gosta. Mato... Olha o silêncio disso aqui. Eu vou descendo aqui. Que Deus me guarde e me livre de cobra, porque que tem. Mas Deus não vai deixar cobra atrapalhar o nosso passeio, não. Dá uma olhada para vocês verem. Estou descendo, aqui tem uma pedra. Olha aí, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Olha não, escuta. Escuta, dá para escutar o silêncio? Eu não sei se isso aqui é fundo para nadar, né? Mas olha. Ó. Só os passarinhos. Tem uma árvore que ela caiu e acabou que essa árvore fez uma benção aí, ó. Dá para pessoa vir na árvore ali, ó. Ó, tá vendo? Que benção de Deus, ó. E ali a pessoa senta ali, ó. Joga o o anzol dá até pra pescar na lata ali ó. Água, água, água e mais água. Ó, que beleza! Do jeito que a gente gosta. descendo, margeando o rio, tem um lugar aqui que dá a entender que fica a vaca, né, animais, e o rio vem de lá, ó, ó lá, ó, lá vem de lá, ó. Vou continuar por aqui. E quem anda na mata sempre tem que estar esperto, gente. Ainda mais não tem muita pedra porque tem muita cascavel. Então tem que andar, igual eu estou aqui gravando, preocupado em gravar. Mas tem que estar tá preocupado também com o mato. Ó, tem que estar tá preocupado com o mato. Ela avisa quando vai chegando perto dela pelo guiso, mas não é bom abusar não. Depois não tem só o cascavel não, também tem o nessa região. Ainda ontem eu precisei ir na cidade na volta. Tinha uma na, na estrada. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tô já o rio. Olha o rio aí embaixo, ó. Ó, olha a água dele aí, ó. E lá vou eu. Isso aqui não tem dinheiro que pague, pelo menos para mim, né? Olha que lugar gostoso de ficar, ó. Dá para montar barraca, ó. Puxa vida, que barraca, hein? E que barraca. Olha, olha isso aqui. E ali embaixo continua a água? Olha a água, O rio tá aí, ó. Tá vendo que bonito, ó? Eu vou agora para cá. cigarras cantando... É, Onde será que essa cigarra está? começou não consegui saber onde ela está não quero mostrar uma coisa ali para vocês bom antes daqui lá quero mostrar isso aqui ó tem gente que não sabe mas isso aqui é feito por um besouro ó. O animal defeca, no caso o boi, né, a vaca, defecou aqui. Ele pega e enterra tudo num buraco igual esse. Quem já viu sabe o que eu tô falando, mas eu ainda quero gravar um dia isso acontecendo. Quero mostrar uma árvore que eu vi ali. Eu tô passando debaixo de uma árvore, gente, olhando pra cima. Porque não pode ter cobra, viu? No mato tudo é possível calcula quantos anos aquela árvore não foi não, não viveu, quero dizer hoje só tem os galhos dela lá mas mesmo assim para enfeitar tem uma pequena orquídea embelezando esse lugar olha a orquídea lá muito linda, como todas as flores que Deus nos deu a graça de contemplar. Uma orquídea vivendo nesse resto de árvore aqui. Ó. Olha que interessante. Eu estou aqui, na beira da água ainda, e vi nesse pé de planta que eu conheço há tantos anos, algo que eu nunca havia visto. Pela primeira vez eu vi. Então, eu vou registrar para vocês que ela dá fruto e eu não conhecia. Veja ali é o fruto que ela dá, gente. ó. Tá vendo? Isso? Oi. Olha que lugar bom ali para quem gosta de tomar banho, hein? É. Olha o fruto que ela dá, eu não conhecia. Sim. Estou vendo pela primeira vez o fruto dessa árvore. Isso aqui parece glandu. E está a Madalena ali. ó. Oi, gente. Já vim atrás. Pois é. Quem conhece essa árvore aqui deve saber o nome dela. Se souber, deixa nos comentários, que eu não conheço. Assim, por nome não. Conheço ela, vi a gente na beira do rio e vê. Né? Olha, outro fruto dela lá. Não sei se é comestível também, gente. Tem mais essa. Certo? Oi, bem? Então, deve ter ele lá pro, lado, pro outro lado, né? Se for, se for por aqui, eu não encontrei eles. Vamos. Vamos. É? Não, isso aí é, é... De fazer shampoo para cabelo Jaburandi? Jaburandi E um pé lindo, hein Tomara que não seja Já... Não, não é ortiga não, isso é Jaburandi mesmo Jaburandi tá aqui, ó Olha gente, olha a folga nossa aqui na beira da água. Tem um ranchinho aqui, nós estamos tudo nesse ranchinho Janaína, como sempre, na cozinha ali. Sempre cozinhando. A Madalena já fez uma limpeza no chão, deu um que mais trato. Ó, Ó. beira do rio, peixe. Peixe, cuidado com essa tampa preta. Consegui pegar um peixe, galera. E ali tem mais, ó. Passamos tá o pescador meio modernizado, tem até papelzinho, toalha com desenhinho. E a caixinha que vem as coisinhas, tudo acondicionado direitinho, bonitinho. É, tudo limpinho, serilizável. Ali para baixo continua. A benção de Deus que é o rio. Aí nós vamos passar depois lá. Aqui o nosso amigo Kaique. Aqui o nosso amigo Matheus Fala galera. José como você já conhece Madalena já arrumou Tem um lugarzinho para ela sentar. Ó. Olha lá. botar uma poltrona. E aqui a Janaína. E eu, tô atras... e eu tô aqui atrás. Deixa eu mostrar você. O que, que você vai fazer da vida para a gente saber o que você fez? O Cícero arrancou um pau que estava ali ó, e colocou o carro. É. Ó, ele estava arrancando sozinho. Olha o pau lá. Ó. Ele é. usou de escora no carro. Ó. Tá certo. Para o carro não descer para o rio. Das vezes, das vezes gente, o carro resolve nadar. que eu lembrando? gente né? dá. Né? Então é isso aí. Madeira para a gente fazer a nossa comidinha tem aqui. ó. ó. Tamo... Aí, ó. Madeira, tem, madeira, não falta pode quebrar mais pequenininho. Pode Porque o fogão aqui é pequeno, pode mesmo. Falou então, gente. Carlão, Carlão, arrastou fora do gel. Não, ele comeu sim, ó. Ele comeu sim, não ficou bom, mãe. ela é meio sem gosto. ele gente ficou com gosto de é abobrinha. Uhum. Agora que tá chegando na última picada, o fogo resolveu pegar demais. Pegou de acordo, é, né, né, É. Já me a o Esse é o José que eu conheço. Ó. Olha o fogão. Ele fica ali, mas a cabeça dele tão tá milhão. agora. <risos> tá pensando <risos> até em como fazer um, alguma coisa. Você tá, tá ali quietinho, bem. mas tá pensando. Não conta, não? Eita nós, hein? Olha que dessa. Mas que maravilha, né? Agora ele quer dizer. Uh, agora. Eu tive que tirar duas vezes também né, de novo. Senta com o já, Jonathan. Não é todo, tem pau lá, né? Tem não. Não, não tem pau lá é? não, só telha. Ah, agora o fogão deu fogão pra fogão. Agora tá pra. Pera aí, agora eu vou mais. Calma. Eu tô muito nervoso. É mais alto, eu acho. Pô. Como é, mara... é que ele vai falar desse jeito agora? Você vê? Descobriu qual é pau que você falou pinheiro. Ah, é, aqui, aqui, aqui vai aqui, aqui ser! Aqui, aqui é engraçadão? Uh, vamos lá, né? Gente, nós vamos comer baião de dois com peixe. Mas, ah, é! Arroz com feijão. É. Comer. Eu coloquei até um pouquinho de manteiga, né? Baião de dois. Aí, Caí, vem aqueles engraçadinhos e fala assim: É, essa panela ainda dá tá tão preta. Isso é, é não, vamos, não vamos lavar a mão Mas baba, gente, baba os, os fofoqueiros baba Ali tem um peixe delicioso, uma comidinha naquela panelinha lá de pressão, não ó. Não ó Aí vem, vem aquele engraçadinho. A janela não tá usando luva. Não tem que botar a touca. Tá cabelo amarrado. É, não amarrou o cabelo. <risos> ah, caça sapo. fazer um de cabelo. É, caça sapo de bodoque. Aí vai dar bastante, ó, Jess. Cabelo, pego o orelhinha, pego um pratinho, pego a beirinha, só um pratinho cabelo só eu que é o problema gente, eu sou careca, aí o problema é só eu <risos> de cada um. Mas o resto é só louco. Eu passo ah, é o bigode. Eu também? passo o bigode. <risos> Eu passo bigode. Ué, que faz não tá bom, né? Então... Eu quero ver toda a cozinheira todo dia Eu colocar touca, luva, vental. Na roça, né, gente? tem tempo? Na roça. Na roça. Oh, oh, oh, dá só uma olhadinha lá pra cima. ó. Oh. Olha é que nós estamos, gente. Vocês oh. oh, já estão ligando para esse tipo de coisa? Esses comentários aí. Vou mostrar. Nós Mostra ah, isso daqui, ó o peixe que deu errado. Ficou. Oh, coisa boa, aqui, ó. olha lá. Olha lá que beleza de peixe, tá ó. Tá vendo? Que bênção. Mas nem pagou nem um real pelo peixe, ó. Não, é. isso aí é <risos> peixe pescado de graça. Eu olha, que olha a que graça dele. Olha lá. O sol melhor, olha. Por isso. É essa e aí olha você, é. você vira pra direita aqui, ó. ali embaixo, ó. Olha tá lá a do rio, ó. E o silêncio também, gostoso, ó. Enquanto a comida chega no ponto ali, que tá quase no ponto, tô chegando aqui agora junto com o Josué, na beira dessa abençoada água. E olha só, o Josué já tá ali, calculando o que ele vai fazer para ele pescar. Olha lá. Dá uma olhada só. Já tá ajeitando. O José, o facão tá ali, viu? Quer que pega? Não precisa, não? Olha só, gente. A gente vem para cá, ó, fica que nem esse pessoal que gosta de meditar na beira da água. Senta isso. Olha que beleza, ó. Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. A raiz tá aqui, eu posso pisar sossegada, a pedra também. Olha que coisa mais linda, ó. Dá uma olhada nisso aí. ó aí, ó. E, e essa árvore aí, Josué, que eu não entendi até agora, que árvore mais linda é essa que olhando assim rapidamente, você pensa que é um pé de jabuticaba? Essa aí é uma fruta, acho que é, é, é, é fruta mesmo, é uma delícia. É, e tem dois, tem esse aqui ali atrás, tem mais um. Isso é. aí é pitangueira. Dá uma olhada lá, forma até uns redemoinhos ali na água, gente, ó. Vou mostrar para vocês, forma até um redemoinho ali, ó. Bem pouquinho mais forma na curva do rio. E aqui deve andar onça, viu José? Ah, tá aí, né? Aqui deve andar onça, porque. Capivara tem bastante. É, então onde tem capivara, normalmente tem outro animal de caça para manter. Oh, tem a uma... uma... pessoa com um caiaque aí dentro, José? Não, sai do cadê a hora eu compro um caiaque, você vai ver. Descei ele aí, ó, e subi o rio a riba até onde der é na cachoeira. De cachoeira não tem gente passar, né? Não, lá não mas tem Mas no rio você vai embora, onde vem a cachoeira. Chegar no meio lá, arrumar uma raia em casa, lá. mas dá. E lançar isso oficial, para lá e para cá. Olha, cara, tem uns um, um douradão, uns um tairão de mais de 5 quilos, não sei. Vai, vai saber, né? E aqui tem gente que sobe para pescar, né, José? Tem. Ah, é, rapaz, olha o que tem ali, até uma pequena orquídea, ó. Olha. olha onde é que ela nasceu. Quer dizer, eu creio que é uma orquídea, de repente nem é. Gente, não tem dinheiro no mundo que tira a paz de uma pessoa no lugar desse. Não tem. Isso aqui é muito gostoso, olha. Eu vi aquela mancha na, naquele galho de árvore lá, achei que fosse algum animal deitando lá e dormindo, sonhando um sonho dos ondes, mas nem não, é, não. Só que eu não sei nadar, eu não posso ir muito próximo. É só uma, é só uma mancha não mesmo. Não está em perigo não. Pitangueira ó. também, José. É. Olha essa árvore. Eu Desce, Madalena. Desmaína, ela parece... Desce aqui mais, goiabeira. bem. Que não escorrega não. Qual? Essa aí, ó. É pitangueira. Hein, é uma pitangueira. bem bem. Pode vir mais para cá. Tem uma padrinha ali. Tem uma outra ali, ó. Ó, eu achei que É pitangueira também, bem. O José falou que é e eu creio por causa da própria madeira. Que você olha na madeira, você percebe que é diferente. Eu sei, essa madeira é boa, vai rapaz. Olha lá. é gostoso? Né? Deixa eu ir de lá. Tenta aí. Que vai. Dá a mão para ver cara daquela área. Então vou sentar aqui, Júlia. Se eu cair ali, ó. Não vai cair é. não. Não é. vai cair cair. Madalena, uma a lá, ó, que delícia. Aí. Então. Madalena ali Fedurar ah, <risos> ali, ali lá, né? Hum. Nossa, já pensou, Cícero? Hã? Por uma rede ali na árvore. Ah, eu na vou falar, galinha, hein? Ponta lá, Ai, que delícia. Ó pessoal, a ideia do pessoal, é trazer uma rede, ó. <risos> coloca nesse galho aqui, Põe coloca aqui. a corda, e aí bom. libera a rede aqui por baixo e lá na frente tem outro galho. Deixa eu tentar mostrar por aqui. Acho que vai dar lá. Lá na frente tem outro galho. Quer ver? Olha lá. Aquele galho lá, ó. Pode ser nos galho Grosso. Ó. Ah, mas o camarada dorme aí, ó. Aí a onça vem por cima, a onça sai naquele canto e vem por cima assim. Fala, encontrei uma comida preciosa dormindo aqui embaixo. <risos> a comida tá descansada. <risos> que linda, hein? A gente vai gostar daqui, sim. Ah, lógico que ia. Pegou as de água? E joga uma pedrinha, que Olha a redemoinha ali, ó. É. Ô, Matheus, traz esse pau comprido que tá aí pra queimar, faz um favor. redemoinho ali, gente, que eu falei, ó. Olha tá, é o redemoinho, ó. Ô, Kaique, aqui pra você fazer um Ele gira tipo, ali, tá vendo? Olha aqui, ó, no rio. Aí ele girando lá no na centro, árvore, ó. bonitinho. Aqui apareceu outro, ó. Que que não dá pra ter noção, né? Pedra? Eu não sei por que forma esses redemoinhos, acho que porque bate na pedra mesmo, viu, bem? Não vai é lugar nenhum, não, mas só que essa é fundura. O Edmundo lá eu acho, tá que é, eu acho que é por causa aí, então o meio está mais fundo. Cuidado. É certeza, Tem né? Tem mais uma, uma corrente, como é que chama lá que eles falam? Sumidor. Eu tenho medo desses negocinhos. Caiu, ó. sumiu. Eu tenho medo de ser sumidor mesmo. Quem está descendo lá, Matheus? Ah, Matheus. Cuidado, Matheusinho. Cuidado. Porque eu queria se fosse rasinha um e não tapia lá. Vem aí. Eu acho que não tá é tão fundo, lá, tá não. Bom, você está na beirada, né, Matheus? Não, mas vê para lá. Mas ah. tem pedra, tem pedra. É. Pedra pedra, né? pedra tem, a pedra continua. Opa, Opa, já afundou mais. Ai, meu Deus do céu. Já então, afundou é eu, mais. Já encobre dá, eu, <risos> assim. Encobre eu. Olha lá, já afundou mais, ó. Hum. Tá Deus, vendo? Ali não dá pé para mim, não. Olha lá, olha a fundura que já deu isso aí, ó. Olha lá, tá vendo? É um dourado aí. Seu flor tem aqui, aqui senhor, assim, ó. Nesse pocinho aqui. aqui. Aqui, ó. ó. Bonitinho. Olha <risos> a sua verdade. O quê? Ela falou que se ela for pra nadar, vai nadar nesse pocinho aqui, aqui, ó. Aqui no cantinho. Já vai ver lá embaixo a cachoeira lá. Patel, você vai que você caiu aí? Cai que sai nadando. É coqueiro. É então, coqueiro mesmo. Tem é um coqueiro vindo lá atrás. Peraí, amor, vai fazer o um suspense. Ô, oh, escuta. Deixa, deixa, amor. para vai fazer o um suspense, amor. Pedra. Aí é pedra. Pedra. Aonde pedra. será que nós estamos, hein? <risos> pedra. Dá pra ir índio no É Bom, assim. índio no meio do. Um índio no meio então, do que É índio ah, ah, é. Mas dá Olha pra ir sim, só que é o seguinte, a água aqui é forte, viu? Ó. Roscou aqui, ó. Nossa, não dá ai. pra filmar. Enroscou debaixo da pedra. Olha, tá debaixo isso? da pedra, ó. Hã? Eu fazendo isso? Eu tô cutucando um tatu aqui, ó. Ah, <risos> aqui, ó. Enroscou é debaixo da pedra mesmo. É, não sabe. Eu, esse aqui. tatu é tatu água? Tatu peba. Tatu Olha o lugar goto, né, então, garoto? Mas se tivesse com um pau firme aqui, ó. Olha. Eu botaria ele aqui, ó. E daqui eu pularia Sim. lá, ó olha ali, a árvore no meio que ali inveja. tá o Matheus, ali quase na água já o Matheus gosta, viu? viu? olha lá, ó José, um pau firme aqui, mostra ó. o Matheus, Matheus você segura aqui, você vem olha aqui, lá, dá um oi pro canal pula lá, pulo, né? E aí, pulo. É, é, é, porque se errar, vai cair na água mesmo, né? pula tranquilo <risos> se errar, erra, vai cair na água mesmo ai, cuidado, Madalena <risos> misericórdia a Madalena tá dizendo que se ela a cair pô, ali, olha, ela olha, foca olha, olha, é, olha, se olha. eu cair lá, nada a, a diferença aqui já, ó Ninguém olha lá o é. aqui ó não tô tocando no fundo Olha, Ai meu Deus do céu. O Caíque tá oh, é, filmando, mas ele tá prestando atenção no ah, é, Cícero. Tá... Olha, <risos> Tá eu filmando a Madalena a Madalena filmando, eu? <risos> Maravilha! Pô, oh, dá pra vir naquela árvore, ali, descendo aquela pedra Você parece que é peluca. Não mas Madalena... Tô filmando tô sua mal careca. Mal, mal, mal, mal. Minha carequinha? É, tá Minha brilhando. Minha carequinha é... Tá brilhando. É, é única. Tá brilhando? É. tá que tá congelada. Olha o que ele tá fazendo, gente. Eu tô vendo o jeito dele. Agora brilhou mais, não? Vai, brilhou agora mais, não brilhou mais. Agora refrescou não. a careca. Chega e fala. Não dá, não derrabe, isso, nada. <risos> tem a nada. Pude uma pedra pra outra, Cis, vai? Muda uma pedra pra outra? Não, mas. Não, sou é capaz que dá sim. Tô brincando? Não, é mas brincadeira. Mas tira, você tá com dúvida. O problema é você bolso. perder meu óculos. Tá louco? Oh. E a chave não. do carro? No meu bolso. Então, vai perder a chave do carro, mas nós vamos embora. Um Empurrando? Vai pra frente. Vamos isso, né? vai morar direito. na beira do rio. Cachacha, papai, dá essa chave aí, filho. Não vou cair, não, velho. Não, mas dá a chave assim mesmo. Eu não vou cair na calada. Vai dar a chave assim mesmo. Ô, oh, Madalena, não vou cair nessa água, não. Da roça. Olha. Que beleza, hein? E eu tô com sede dentro, Peixinho. Um peixinho. Mais cheio do que fora. um peixinho pra cortar. O prato vai pro? o ah, adivinha, né? O urso? <risos> <risos> que pra bom, né, Josué? Hum. É. Graças a Deus que tem o que comer, né? <risos> a Madalena já Porque tá sim. bebendo água, deu cedo Agora na Madalena. Mas é bom tomar aguinha né, e tá, essa, essa caixa nossa também é bom né, Madalena? É pão embaixo, pão. é embaixo só Eu de confiar né não Ficou bom, mas é bom mesmo Quer uma aguinha aí? Hum, Quero tá. comer primeiro, dá um goleiro dessa água dá Dá Dá um goleiro dessa água ah, dá. Dá, dá um, um não, de não é água. água que passarinho não, não é bebe isso não E hum. eu mexendo ali eu achei uma garrafa de pinga gente Alguém largou ali, nem escondeu não, largou a garrafa de pinga ali cheirosíssima Pra quem gosta de uma cachaça, jogar no fogo. Tá, tá de monte, de monte mas já tá de bom? Eu sei de bom fogo. bom tamanho. Bom tamanho. Bom tamanho não é esse fogo. Não, que eu sei o fogo A gente não bebe, então vai ficar ali guardado. O próximo chegar aí. Próximo é não é mesmo. Cadê? Cadê o Cícero, aqui já não, aqui não tem mesa, né? Não, mesa aqui é o colo. Aí é, é mata de pé, você tá com os matos... Aqui é um youtuber filmando outro Eu, youtuber, é lá. Batidos, rapaz. É isso aí. Bastidores, bastidores do e bastidores do outro. É, é, e assim vai, isso <risos> nós, assim nós faz nossos vídeos. <risos> José vai estar tá comendo de pé, José. Para descer Eu, comida mais rápido. Tá um piso, não tem nem ideia gostoso. É tanta gostosa. A Madalena já pegou o prato dela. Do ladinho lá já pegou meu prato. Meu não, que é da Janaína, né? Só vou comer a comida que tá lá dentro. O prato é nosso, ué! Cigarrinha dando as boas-vindas pra família tá reunida aqui. É mesmo! Meu Deus, sacou que eu tinha agora. Você botou aonde? Ali, perto ali. Achei que ia derreter, derreteu. Derreteu? Ó. Aí. <risos> Deixa eu ver. Agora ela vai ver o prato, ela É. A sorte Sim. que eu compro num real. tem problema. <risos> Coloquei a mão no cantinho, na bacia, como queimou é, o dedo. Até é, é, que ali em cima, Mostrar um negócio ali onde comigo. achei tão bonito. Tem uhum. uns que falaram aqui. Achei bonito aquilo ali, ó. As réceas do sol, é réce que fala, né? Entra pelo furinho uhum. da telha uhum. e forma aquela. Olha os peixes texto, não é grande, ó. Ó. Olha que bonito, ó. As réseas uhum. entrando. Pelas frestas lá em cima, resto do sol, que fala, né? Olha é que beleza que dá, ó, gente. Que coisa bonita. Olha. que Ali tem mais duas. E ali tem mais três. Não foca, menina. Você tem que trabalhar, ué. Não quer focar por quê? Tá bom, então não quer, não foca. Pronto. Foca só aqui. Bom, pessoal, dá para vocês terem uma noção do nosso almoço, né? Lá no fundo tá muito, escuro, muito claro, mas dá pra gente gravar assim mesmo. ó eu me aqui um Nossa! Dá tá sensatinho? Olá. Eu, eu quero para que isso pareça de pau, né? Então, eu vou pôr o mesmo E aqui é o seguinte, gente. É. é do nosso jeito acabou. Hum. Tá gostoso, mas tá bem sem sal. Hum. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu, eu gosto gosto é ser sem sal. Então eu ah, não posso eu ficar peço, sem, né? Peixe tá tá bom. Tá. Aí. Mas eu não tá sei. procurando limão. Ah? Hum? procurando limão. O limão, limãozinho tá aqui, ó. Ó o limãozinho aqui, ó. Aí. Não, eu, eu tenho que colocar, eu tinha colocar Oi. um pouquinho de sal. Porque eu tenho pressão baixa. Azeite, doutor. Tá vendo? É ele é novinho. Vou pegar ali, pra mim colocar. Eita tilata abençoada. É gostoso, é? mesmo. Engraçado, tudo na beira do rio é mais gostoso. Uhum. Você quer um pouquinho, gente? Sal? Não. Deu aqui. Saiu tá banjo. Tá? Aí essas zonduquinhas vem pro lugar que nilo, nós estamos aqui. Essas zonduquinhas que gostam de comentar. Uhum. Ai, coitado, fumaça, ele deixou cabelo, gente prendeu o cabelo. Então, assim. Ai, porque não sei o quê. É pra nós, viu? não vai o cabelo, no <risos> ah. eu não vou. Uma fumaça. Eu vou virar a cozinha só com cabelo solto. Quem quiser comer, é. quem quiser. <risos> ó. Maravilha. Uma coleirinha cantando aí, hein? Tá. Tá com aqui, ó. A só me critica esse modo de viver, porque tem vontade de viver e não viveu ainda. Hum. <risos> e a vez não vai ter nem oportunidade. Uh -uh. Vai morrer e não vai. E não vai ter oportunidade, porque. O braço, Agora tá... aqui, ó. Só o peixe não puxa mais pra dentro da água mais. Deixa eu tampar lá. Tá? Deixa eu tampar a baixo. isso aqui é... É óleo. óleo. Vai levar lá ah. pra baixo, pegar lambari. Vai passar o... Vai Só pra matar a sede mesmo. É só pra moer a boca. Na beira d'água é assim que a gente tem que fazer, ó. Lavar com carinho as coisinhas, deixar tudo limpinho. Vamos passar no papel aqui, ó. né Porque a vezes a gente vai jantar, sobrou comida ali. Tá ah, Mas, por que, que não lava no rio? Ué, porque a gente trouxe água limpa de casa também, ué. Ué, não precisa ser no rio, tá bom. Já... Passa aí na calça, nem que sai. Saiu? Uhum. A gente, quando tá na beira do mato, você tem que ir se ajeitando com o que você tem. Aí, ó, tem igual lá, Olha aqui, mostra a caixa, ficou limpinho, ó. É, olha, eu vou passando o papelzinho assim, ó, limpando assim, ó. Desse jeito assim, ela vai lá, eu vou limpando, secando. vai ficando limpinho, guardadinho ali, ó. Ah, mas tô comendo prato de plástico? Ai, gente, certo, vai ter a louça inglesa aqui, né, porque. Tá no meio do mato e ó, tem que ser tudo de plástico, ó. Quando eu tava na cidade, que era pequenininho, nós comíamos naquela latinha de goiabada. Goiabada, goiabada. goiabada. É. E ainda é. era feliz. Cada um tinha sua latinha de goiabada. E ainda nós era muito feliz. É, né? e vivia tão bem como vivemos até hoje. Incidentinha, bacinha, corra lá. Quantas vezes a mamãe não pegava aquela latinha de goiabada, não guardava com tanto amor. Deu uma queimadinha. Ó, oh, o acidente. Vai. Só um, vai, um pouquinho, Matheus. Tá tudo bem. Olha o acidente da gente. Queimou a Eu queimei a bacinha. É Isso aí, tá? Batizou a vacina aí. Um Agora tá tá vamos lá por mim. Vou enxaguar essa. É tudo frialmente. Olha que calc... suspenso. É tudo frialmente calculado. Só o coral do mato. É. Tá com a tua medonha, né? Sei se tá, ouça e tá. E nosso amigo Josué tá aí na ansiedade, já eu que o coral né? natural eu não está. Depois pega lá o negócio Depois um almoço gostoso na beira do riozinho. O pessoal encontrou um pé de goiaba aqui, ó. E, a e tá pegando ali a sobremesa nossa, ó lá. Aí galera. Mateu já vem, já vem rasgando na, na goiaba aí, com bicho e tudo, né, goiaba? Isso aí, não, Mas é. Não tem esse negócio não, não né? Essa frescura, É, bicho de goiaba é goiaba também. E nós estamos aqui, o carro vai ficar ali, ó. Nossa casinha aqui, ó, na beira do rio. Vamos deixar o carro lá e vamos andar uns quilômetros aí até chegar na, no nosso destino. Uma bromélia no galho seco de uma árvore e embaixo o rio. Olha lá lá vem vindo o circinho com o um chapeuzinho cata ovo na cabeça tá parecendo o seu madruga é o pessoal fala mesmo é que eu o madruga com esse chapeuzinho na cabeça mas não madruga não viu gente corta tarde hum. quem madruga lá em casa sou eu <risos> vambora eu quando ficar bem situação a primeira coisa que eu quero ir lá no meu. Deixa? Vou o, tem um é. o que é aquela região, né? Ui! Meu sonho. Né? Eu gosto muito do feriado. Já é oh. como é foi. Caique tá indo ali. Vamos hum. Jonaína? Minha... Tá boa? Nós vamos em direção Quase um um, então, um. hum, caí. É. Mas não é mais Todo ali. ó. Olha a forma Olha que lugarzinho bom pescar, ó. Lugar de bom pra pescar? Tem um poço minha a minha essa viesse aqui, não ia achar, né? Ia amar, né? Cuidado! mesmo, não É bem ligado. tirar do curso Marcos. Guarda para mais tarde Provisão para o futuro A minha está comendo devagarinho Vamos gastar logo Vamos acabar logo aqui dentro viu tem que passar aqui dentro viu ó tem que passar aqui ó porque aí ó antigamente era cerca aí passava aqui ó a é madalena falou que tem que passar nesse quebra-corpo aqui passar nesse quebra-corpo aqui ó antigamente passava só aqui ó e não pode passar por aqui não é uma cerca imaginária. Olha é o barulho, De quê? barulho Tô forte, né? Ah, oh, Pessoal, amigo! Caiacão, hein? Ela É, madrugada, você vai longe, rapaz! rapaz? Ai, tem o um Caiquinho. Aquela ela faleceu de 1 um quilômetro, olha, muito mais do que nós. Caraca. Um nossa, mesmo. não colou. Tem o um Caiquinho. Não tem o um Caicão? É. Tá tá. Agora aqui nós vamos indo em direção ao lugar abençoado que nós vamos conhecer hoje, onde o Josué já conhece, é. Margiando, sempre magiando a água. Pra vocês verem ali, ó. Olha a colação da cal. Olha que lugarzinho bom pra pescar, ó. Galera, pesca aí, ó. Olha que lugar bom pra pescar. É O que a família Mineiro se viesse? Aqui não ia achar, né? Olha que, que poço da hora. Hum, rapaz. Bom demais, hein? E é bem criado, gente, pescar. Oi? Ele é bem criado. É. Bastante pessoas pescam. Olha, mais um pouco. Olha, outro lugarzinho bom aqui, ó. Vou até encostar aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, gente, ó. Ó. A gente senta aqui. E, ó, olhada nessa arma. E com certeza raso não é, não, viu? Pelas medidas que nós fizemos ali, raso né, não é, não. Matheus, olha outro lugarzinho ali, ó. que dá o quê? Uns três quilômetros, Matheus? Não, não mesmo que não. Aí ah, eu achei que fosse uns três quilômetros mesmo. Aí, pessoal, ó. Olha que lugar bom pra sentar aí, ó. O pescar, ó. Ô, oh, meu pai, que coisa boa. e a gente vai andando e sempre encontrando <risos> essas benças aqui ó sempre encontrando na mata ó eu não sei se vocês conseguem escutar mas já tem de onde eu estou aqui já consigo escutar o barulho da cachoeira Gente, é, é, é o que eu sempre falo, já falei e vou voltar a falar. As amizades que nós temos aqui em Minas tem sido uma bênção muito grande de Deus para conosco. Quem é que diria que eu ia um dia conhecer isso aqui, se não fosse pelo Josué, Janaína e Kaique? Com certeza não ia conhecer não. Fala seu Kaique! É rapaz. Olha. Olha só. Aproveitar e filmar essas flores que eu gosto de fazer. Na beira da, da Cachoeira. Dá bastante ser filmada aqui, olha a visão. Olha que linda! Olha a da água com a pedra e da do rio. Bonito de todas as formas. né, Ah, que tá. Aí? Gente, chegamos numa numa cachoeira aqui, ó. Estamos vendo ela por cima. Olha que barulho. Imagina se cair ali. Quebra tudo, né? Tadinha de mim se cair ali. vida de Deus do jato. É. Isso é o que Deus tem nos dado de presente, né? Uhum. Vai, só. Barulhão, né, Kaique? Uhum. Ah, barulho que a gente sabe árvore. É né? Olha, sentaram no meio daquela pedra lá, olha, tomar um sol. Depois entra na água. Gente, isso é tudo de bom. Natureza é uma maravilha. Maravilha de Deus deixar uma blusa de frio aqui na árvore. Desde que faz muito tempo, que já tá podre. Olha aquilo ali. Muito bom. Ó, eles já desceram lá, Olha, tá vendo que Eu não estou enxergando nada aqui, gente. Mas vocês estão, né? Consegui. Deixa os usuários aí na frente. Olha isso aqui. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigada, Senhor. muito lindo, né Caí? Maravilha, aqui é grande, né? Maravilha, é, é muito lindo, o Cícero já foi para lá? Como é que ele desceu lá? É ah, Arminho, viu? Eu tô esperando ele. Olha lá, gente, olha lá onde que que o meu marido já está, olha. Tô tremendo aqui. Olha lá, ó. é Aquela blusa de frio foi parar ali. Ah, não sei falar não, viu? Deu uma blusa de frio ali, gente, ó. Como que ela foi parar ali? Ah, vai saber. Será que é bonito ou não? É nada. O Kaique perguntou se aqui é bonito, lógico que não é bonito não. Aí, ó. É largo e espaçoso. Nossa, agora aqui é meio complicado descer, viu? Não vai filmar eu caindo aí, hein, Kaique? Não, filmar sua água não <risos> Eu gosto de comer uma mamãe. Olha Nossa, que fresquinho, né? É. Vamos. Não, martinha. Quem já está aqui com você? Olha Vamos, vamos, vamos, vamos. <risos> <Que> gaxi, <moço>. <risos> <risos> Caiu, bora, lá. Olha o nosso youtuber aqui, ó. Ei, tamo aí gravando o um vídeozinho. E assim vai, né, galera? É, Achei, viu? Dentro do filhinho, porque é dentro da água É porque ela tá está um gelo What? Você falou que a água está um gelo Olha que é Agora é meio dia e alguma coisa E o Madalena vamos descer aqui enquanto eles tentam pescar alguma coisa ali. Vou ver se não consegue ir por aqui, ó. Cadê o facão do nosso amigo lá? Dá pra ir sim. Eu vou ali pegar o facão. pessoal lá no meio da dessa ramagem que eu não sei que, que que é essa planta aqui eles estão lá na frente o Cícero está lá voltou lá para pegar o sacão para pegar o sapato porque não dá para descer aqui não sem sem sapato é meio complicado desse Tô falando alto, gente, porque tem um barulho muito forte aqui da água. Talvez vocês não me ouçam. Bem, então, tô falando um pouco alto. Quer dizer, para mim eu acho que tá alto, para vocês não sei. Vendo ó, aqui é um corredor de água que desce ó, desce aqui ó, lá embaixo e aí ele divide aqui, forma uma espécie de ilha ó. Aí uma outra parte desce por aqui ó, divide em três braços e o outro por lá ó, tá vendo? Olha aquela corredeira ali que linda Você vai pisar ali certinho Passado. Vem agora Eu vou dar a Madalena por aqui. Espera aí. Vem. Que lugar mais lindo, gente. Olha que lugar maravilhoso, dá uma olhada nesse aqui, não fosse Josué eu não ia conhecer isso aqui nunca, ó, poxa vida, que poço. aí, né, você não trouxe fala. Ah, é para ser, vamos subir por aqui, não tem como a gente descer por aí não, olha o cheiro. pessoal do céu ó subir de um lado e sair do outro né com a Madalena ó é, ele divide em três partes é três partes para lá ó imagina só que bênção de Deus ó oh, viu dois hein? em três partes, três braços. Vamos voltar pra lá, pra descer lá? O problema é isso, né, bem? Quando chove, a sujeirada vem tudo pra cá. Né? Tem até um resto de Aquele negócio que você rodava aqui quando minha era criança. é. Olha só. Até parece que pintaram essa pedra, Madalena. É sério? Ó, Parece que pintaram essa pedra, gente, ó. Amarela aqui, escurecendo para lá, ó. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha que lugar maravilhoso. Olha olhando isso aqui pra vocês verem. Ó. Oh. o ah, um calanguinho correu ali. O um calanguinho correu ali. Nossa, ali é uma Ele é por abismo, tá? Ah, não sei não, mesmo. A abelha é onde? Essa abelha. Ai, essa abelha Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Madalena mostrou aquela abelha que eu não tinha visto. Ali, ó. É pequenininha, mas não são de casa. Sorte que a Madalena viu. Se eu fosse brincar ali agora, estava enrolado. Ainda bem que ela viu, porque eu já ia fazer uma graça ali. Agora eu não vou fazer mais. Aí deve é viver cobra, eu não trouxe o meu farolete, que eu não pensei que pudesse precisar dele. Mas é bom saber, outra vez eu trago. É maravilhoso, né? Vamos subir por aqui, velho? Ah, é simplesmente maravilhoso mesmo, né? Vamos subir para cá Eu tô com isso daqui, pessoal, ó. Mas só por tá, né mesmo, porque Deus não vai deixar a gente usar isso, não. Uai, deu a volta por lá, Pedro? Por quê? Porque deu a volta por lá. Tem que Hã? Tem que ser Aí, ó. Só pisar, tem um degrau aí. Força? Aí. Vamos pra lá agora, ó. É, vamos beirando aqui, ó. Mas você tem que ir na frente. Vou. Eu vou por conta de duas coisas, né? de abelha e, logicamente, de cobra. Engraçado, né, bem? saiu da cachoeira, o silêncio começa, né? Cadê? É mesmo. Eu, Como eu tô gravando, tô olhando pra baixo Preocupado com cobra Você viu a flor porque tá no alto A flor, a abelha É a flor dessa árvore É É a flor ou é o fruto? Flor, né? Hum. E essas? São orquídeas, são bromelhas. bromélia né? Ah, essa bromélia deu flor também, bem. Deu flor Deixa eu tentar focar essa bromélia pra vocês verem Essa bromélia aqui, ó Ó, oh, ela é deu flor, ó. Ó o pendão lá, tá vendo? Será que é bromélia ou será que é... Bromélia, bom, eu, eu acho que é um... Na verdade é uma espécie de orquídea, né, Bem? Da família da orquídea, né? Você nós saber, vai ser o nosso vizinho lá, o É. Olha lá, que que olha que ficou com bonito. Tem mais daquela fruta lá que ele falou. Isso é? Não, essa fruta aqui, acho que não é, Essa não é comestível, não agora nós encontramos aqui, ó. Mas essa aqui não é comestível não. Não é comestível não. Essa aqui é apenas um. É uma uma. Um fruto. Mas que. Bom, eu falo que não é comestível. Eu não tentei, né? Pega essa aqui, bem. Opa, opa. Um no... Pega ela ali. Um garrucho. <risos> é seca. Seca? É. Parece uma goiaba assim. Seca. Dura. Bem dura. Não, não consigo. Deixa é o jeito que eu vou? Não, tenta ver se eu, eu descasca ela. Descasca não. Não, né? Parece uma bola de algodão. Leva ela lá para baixo. Não, pega ela. Vamos levar lá para baixo. Aí, Aí, tem alguma coisa dentro. Tem isso aqui dentro. Eu cortei o fruto dela. Ó. Uma Olha castanha lá. aglomerada. Parecendo um, um aglomerado de madeira. Deixa eu ver bem. Ó. Aqui, pessoal. Ó. Tem um cheiro característico. definir o que é. É. Ó. pezinho de coqueiro hum, é como se fosse uma ilha ben. nós estamos agora do outro lado dela chegamos no outro lado agora por aqui a gente não desce mais olha e ali a é só que não dá pra descer não aqui já não dá pra gente ir mais gente ó aí uma lagoa linda demais da conta ó é. Mas já não dá pra gente ir mais. Não deixa as coisas na, nas árvores, né, filho? É.